encarando a notícia de frente. em 14 de outubro de 2016 que a polícia militar recebeu a informação e os bombeiros também, de que uma residência na rua Milena teria sido invadida por suspeitos para praticar um crime de assalto e a vítima teria sido esfaqueada. O homem, identificado como Jandilei Alves Bueno de 39 anos, foi socorrido pelos bombeiros naquela ocasião, encaminhado a uma unidade hospitalar. Lá ele ficou internado pelo período de dois meses e depois não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A partir daí, a equipe da a delegacia de roubos e furtos começou a investigar o caso porque até então era tratado como um crime de latrocínio, um roubo seguido de morte. Agora, nós estamos aqui já em uma região de mata. Você vai entender o porquê. Adriano e Gino Soares, morto por dois guardas noturnos na cidade de Sinop, é natural de alta floresta. O Adriano é meu filho, né? O Adriano Gino. É... Ele é o meu primeiro filho, né? É o meu primogênito. O garçom, que iria completar 29 anos em março, tinha um relacionamento amoroso com essa mulher de quem foi vítima. Gléia Santos Bueno, de 34 anos, ficou conhecida nacionalmente como a viúva de Sinop. Ela, em 2016, encomendou a morte do próprio marido. Adriano, segundo investigações, seria o amante e que ajudou a esposa na execução, simulando um assalto. A equipe da Delegacia de Roubos e Futos, após vários meses de investigação, levantamentos e informações, conseguiu descobrir que a esposa da vítima, a esposa do Jandilei Alves Bueno, de 39 anos, tinha envolvimento com o crime que ocorreu na residência dela. Ela, inclusive, nesse momento, já está presa. É a Cleia Rosa dos Santos Bueno, de 34 anos. O detalhe que nós estamos aqui, porque após, de acordo com as informações, ela ter encomendado a morte do próprio esposo, que teria sido praticada pelo amante, ela teria mandado outros dois homens executar o amante, que teria praticado o crime contra o marido dela no dia 14 de outubro de 2016, lá no residencial Florença. Depois de mandar matar o marido, Cleia mandou matar Adriano, que morreu com golpes de inchada na cabeça. O garçom alta florestense, que mudou para Sinop há alguns anos, era tido como desaparecido desde 15 de dezembro. Mas conforme o pai, a viúva negra tentava disfarçar a história, dizendo que também não sabia o paradeiro dele. Outro dia ela procurou a casa da mãe dele, né? Que ela, ela mora também lá em Sinop. Né? Aí no outro dia cedo ela procurou, supostamente querendo saber dele, né? Que ele não tinha dormido na casa dela. Mas era tudo para né? desviar, des, des, desviar o foco, foco para retardar né? a investigação, como se não fosse ela né? o, a causa do crime. né? Mas ela já estava com o plano já de, de executar ele já. Mas uma informação da família passada à polícia pode ter contribuído com a investigação. Mandou no, no zap dele, dizendo que... até achei estranho, ela falou, oi sogro. Até comentei com a minha esposa, né, falei, ó, oh, meu filho Adriano tá tá achando que me chamando de, so, de sogro. Aí depois ela mandou também, sou eu, né, sou a namorada do seu filho, né, quero aí te conhecer, conhecer o senhor, quero... É, nós vamos passar o Natal aí é provavelmente então ela ela mandou essas mensagens já para né para desarticular que como ela suspeita dela né e os crimes foram descobertos Glória Bueno foi presa juntamente com seus comparsas e depois apontaram o local onde esconderam o corpo do Alta florestense as pessoas que executaram disseram na entrevista que eles que ele estava dormindo deitado na cama né e eles executaram ele de, de inchada, né? Golpes de inchada. Muito triste, né? Muito lamentável, né? A gente acha, às vezes, que a gente vê as coisas acontecendo. Nunca pode acontecer com a gente, né? Com a família da gente, né? Mas, então, né, vivemos hoje num mundo muito injusto, muito violento, né? Quanto à morte do primeiro marido da viúva negra, o pai de Adriano acompanha os informes da polícia e faz a sua análise. Com certeza ela é capaz de ter planejado a morte do marido mesmo e assim como ela planejou a morte do meu filho também, né? E você não descarta que ela já estivesse pensando em uma terceira morte? Isso, né? Porque se ela fez a primeira, a segunda, a terceira não seria difícil não, né? Já é memorador de Alta Floresta há mais de 30 anos. Ele viu pela TV o que ocorreu com o filho na cidade de Sinop e acredita que se a viúva negra não fosse presa naquele momento, ela poderia cometer um novo crime. Quando ele estava com o meu filho Adriano, né, mal ele tinha acabado de, de, de sumir uns 15, 20 dias após, ela já estava com outro, influenciando o outro já, né? Segundo a investigação, que ele estava querendo entregar ela para a polícia sobre o crime do marido dela, né? Então, eu, provavelmente deve ter sido isso que levou também ela a cometer esse crime com meu filho. O principal suspeito de ter praticado o crime amando da esposa naquela época foi assassinado por dois homens e enterrado nesta região de mata, inclusive de acordo com as informações, junto com a motocicleta. Os dois homens são guardas, são vigilantes noturno e também já estão presos. Teriam confessado o assassinato. Nós estamos no ponto em que os investigadores encontraram o local em que está enterrado o corpo do Adriano dos Santos. Você acompanha nas imagens que os próprios suspeitos que teriam praticado o crime, que já estão presos, estão desenterrando. De acordo com as informações, ele foi morto a golpes de inchada e aqui neste local eles colocaram fogo tanto no corpo da vítima quanto na motocicleta. A esposa da vítima foi tratada como vítima no começo. A família do marido dela desconfiava dela, já tinham me alertado sobre isso. A gente não tinha provas no, na ocasião. Né? Então, desde 2016, investigando, é, com bastante trabalho esforço dos policiais, inclusive, eu queria agradecer todos os policiais que aj ajudaram nesse caso, o apoio do Ministério Público e do Judiciário, que sem eles a gente não consegue esses resultados positivos. Durante a investigação, foi até interrompida por um, depois de alguns meses, porque não estava surgindo provas. Outra equipe resolveu voltar a investigar de novo. Nesse meio tempo que resolveu voltar a investigar, ela já estava se relacionando com, com esse rapaz, que era o amante dela já antes da morte do marido. A gente já tinha indícios de que ele tinha matado o esposo dela, com o conhecimento dela, inclusive, né? E quando voltamos a investigar o caso, descobrimos que ele também tinha sido morto. A Polícia Civil mais uma vez respondendo à altura aos crimes que ocorrem na região. Começou como um latrocínio, então virou agora dois homicídios, né? Então é um duplo homicídio, ela é mandante, então tem várias qualificadoras nesses homicídios, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, é Nesse caso desse segundo homicídio, ela praticou para garantir a impunidade do primeiro, porque parece que ele estava ameaçando de entregar ela pela morte do primeiro marido. Então tem várias qualificadoras. É uma, vai dar uma, uma pena razoável para ela. Até porque ela é mandante dos dois crimes. Ela falava direto que ele estava querendo, querendo matar ela, ele estava querendo matar ela. E ela começou a oferecer dinheiro, oferecer dinheiro, começou de 5 mil. E depois ela cediu o carro, o valor do... do... Do homicídio, né? Só que aí eu passava um dinheiro pra ela. Como que vocês mataram ele lá? Foi com o quê? É, enxada. Foi você sozinho? Foi os dois aqui? Foi nós dois, só que o crime que fez foi eu. Dormindo. Dopado. Dopado e tava dopado. Foi ela que dopou? Foi. Segundo ela sim. Só botemos ele no chão e botamos no carro e trouxemos pra cá. Arrependido? a única burrada da vida foi essa. Sinceramente, nunca trabalhei sempre honestamente, 100% honestamente. Mas aí devido às propostas, proposta, né? Aí acabei fazendo essa besteira. Só para desenterrar o corpo e a motocicleta, os dois suspeitos demoraram cerca de 40 minutos a uma hora. Agora, o corpo será encaminhado, que já está em alto estado de decomposição, encaminhado ao Instituto Médico Legal do município de Sinop. O Adriano Giano, que foi morto aqui e enterrado neste local, nesta região de mata, nas proximidades da estrada do lixão, de acordo com as investigações da Polícia Judiciária Civil, é o autor do crime contra Jandilei Alves Bueno, de 39 30 anos, que na época era o esposo da Cleia Rosa dos Santos Bueno, de 34 anos, que teria sido a mandante do crime. Aqui, os dois jovens que participaram para desenterrar o corpo, eles teriam, de acordo com as investigações, participado apenas deste assassinato do Adriano Giano. Os dois foram presos estão à disposição da justiça, bem como a mulher. Uma arma de fogo também foi apreendida durante os trabalhos de diligências e cumprimento de mandados de prisão nas residências no Residencial Florença e também no Jardim Primaveras, aqui em Sinop. As imagens são de Gilson Carlos e Ricardo Rídel para o SBT Comunidade.